Muito bem, gente. Olha, eu aqui de novo, né? É o seu amigo, professor Boina, chegando com vocês aqui para mais um vídeo, né? É, e hoje eu gostaria de apresentar para você, é, para os mais novos, é claro, né? Que num, num, nunca ouviu falar, né? Mas como é história, então eu venho contar para você, né? É a perua Amazonas, é a perua Amazonas que fez sucesso aí no Brasil, né? Faz um tempinho já, mas era um veículo super grande, super confortável, que aqueles que viveram aquela época, vai matar a saudade. Aqueles que não conhecem, vai conhecer. A partir de agora, aqui no canal do seu amigo, Professor Boina. Vamos lá, vamos lá, gente. Muito bem, gente. Em 1959, era apresentado a Chevrolet Amazonas, nada mais, nada menos do que a primeira perua de passageiros destinada exclusivamente ao lazer dos brasileiros, né? É a primeira do Brasil, inclusive, né? Coisa mais linda, um espetáculo para a época. Embora derivada de modelos norte-americanos da marca... Simplesmente era um produto específico para o mercado brasileiro. Uma coisa especial para o território nacional. Da frente até a metade da gabine, era o famoso, né? Era o conhecido picape Chevrolet Brasil. Era exatamente igual. Mas, daí para trás, uma Perua de oito lugares, vocês já imaginaram isso? É um carro hoje com oito lugares? Isso aqui eu vou te falar um negócio, né? Era uma máquina para a época, né? Até hoje é muito bonito a gente ver de perto, né? Eu vi numa exposição ali em Cravinhos, é grande demais. Da conta, pensa em um, uma, um carro, né? Pode se chamar de carro. É, com uma lataria que eu vou te falar um negócio, né? Se bater com a lata daquela nos carros de hoje, já era, né? Ô Gaúcho de Iberaba, você já deve, deve ter tido uma dessa, pelo jeito, né? Você já teve muitos carros na vida, né? É, teve muitos carros, carros de boi, carroça. <risos> ai, ai, ai, vamos continuando, hein, gente? Vamos continuando, vamos é, detalhando aí como era a Chevrolet Amazonas. Muito bem, né? E com a exclusividade de uma terceira porta lateral apenas do lado direito, né? É, apenas do lado direito. É também pra é, comportar tanta gente, não é preciso de uma terceira porta mesmo, né? Era um bruto de um carro, rapaz do céu, coisa boa! Já a tampa do porta-malas é, era pequena, né? E não tinha vidro traseiro na época, né? É, inclusive os bancos com a comodidade que né, poderiam ser removidos é, talvez até para colocar carga né, no lugar dos passageiros. Né? É, eu não sei bem, vou procurar saber direitinho, mas provavelmente devia ser igual a Kombi, né? É, a Kombi nos dias de hoje é, se removia os bancos é, para se tornar ela cargueira. Né? Mas era grande demais a conta, né? É, nós vamos ver aí quantos quilômetros se fazia com litro, né? Que não devia se fazer muito não, esse trem era gasolina, hein? É, era gasolina, isso aí era um espetáculo da época, né? Coisa boa. As suspensões usavam eixos rígidos e também molas semi-elíticas. É, e uma coisa interessante, né? Que o câmbio é, tinha apenas três marchas. E o acionamento era na coluna de direção, né? Olha só, é, tudo indica aí que o acionamento era na mão, né? É, era ali no, é, na parte da direção, é, como como como que muda as coisas, né? Hoje pra, praticamente é aqueles que tem marcha, né? É ali no meio, ali entre o passageiro e o motorista, né? Antigamente era ali na coluna da direção. Eu cheguei a ver, eu cheguei a ver a antiga C14, né? Desse jeito, né? É, a C14 para quem é, conheceu também ainda era desse jeito era um pouquinho mais novo né 1976 77 alguma coisa assim né era dessa maneira mas ou oh, coisa boa hein veículo bom da época era essa bendita C14 também é provavelmente essa Amazonas aí não ficava para trás não hein era coisa boa mesmo hein gente olha só que interessante né a perua pesava 1.850 kg e ia de 0 a 100 em apenas 21 segundos. É, era coisa boa da época mesmo, né? você imagina, imagina só 1850 quilos, é, nós estamos falando de 1959 de 0 a 100 quilômetros em apenas 20 segundos, né? É coisa boa né? coisa boa. É, que o pessoal fabricava na época aí e eu tenho certeza que muita gente é, teve o prazer de desfrutar aí, né, é, com essa perua aí, é, muitos dias bons na no nosso Brasil, né? Vamos, é, vamos prosseguindo, né? Vamos prosseguindo que deve ter mais informações interessantes aí, né? É, sobre a perua amazonas. Você que está aí acompanhando o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, né? Você é inscrito no canal? Maravilha! Se você não é, se inscreve aí, nos ajuda, tá bom? Nós estamos aí é, estudando um pouco, né? Como foi é, a Peru Amazonas, que é, foi lançada no Brasil em 1959. E estamos aí conhecendo um pouquinho desta relíquia, tá bom? Ah, lembrando, né? Lembrando que a velocidade máxima que ela alcançava na época era 138 km, né? Era velocidade máxima, é, também pudera, né? É um carro tão pesado, não tinha nem como né? é, correr mais do que isso, né? É, 138 km, hoje quase praticamente não significa nada, né? É, hoje até um carro aí dos anos 70, é perigoso, é bem conservado, né? Com seu motor retificado, é, dá até mais, né? Bem mais. É, mas também pudera, né? Uma carroceria dessa não é fácil, não, hein? É, não é fácil correr com ela, com ela assim, não. Mas é, tá valendo, né? Muito bem, gente. É isso aí, né? Amazonas praticamente aí fazia a base de 4 km com um litro de gasolina, né? Pelo amor de Deus, nos dias de hoje, né? Isso aí é para matar qualquer um, hein? É, mas em 1959 começou a fabricação, né? Ela passou por algumas modernizações, mas finalmente em 1964 ela parou de ser fabricada para dar lugar aí a famosa Veraneio, né? De 64 para cá, até os anos 80, a Veraneio foi é, sendo fabricada e modernizada, inclusive, né? Muito usado pela força policial e tem outra história a contar, né? Veraneio é uma perua também que fez muito sucesso, inclusive parou de ser fabricada uma época, foi Voltou a ser fabricado a pedido da, da polícia, né? Que era o melhor carro que a polícia tinha, né? É grande, utilitário, cabia muito pilantra atrás, né? E voltou a ser fabricado até uma certa data. E, mas é isso aí é a informação que nós vamos pegar e colocar em um próximo vídeo com certeza, tá bom? Um forte abraço para você. E juntos, né? Nós aprendemos um pouquinho aí sobre a Chevrolet Amazonas, né? que começou a ser fabricado em 59 e parou em 64 para dar lugar a verandeio, tá bom? Um abraço a todos. Deixa aí o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude e os meus agradecimentos pela sua atenção.